Queria falar com você agora sobre um assunto muito sério, sobre vidas mudadas. O que, que acontece? A gente vive a vida de maneira assim, bem relaxada ou desleixada, algumas vezes ou por alguns períodos da nossa vida só que a gente não fica pensando no que pode acontecer nas consequências de uma vida assim uma vida que você não se preocupa tanto com o que pode a, acontecer com você ou com as pessoas que estão próximas a você fico pensando é, em famílias aonde pessoas que são o sustentáculo dessa família são a base familiar um por exemplo, o um marido que trabalha e para levar o sustento em casa e ele sofre um acidente que a vida dele fica mudada. Eu já tive contato com pessoas que tiveram esse problema na sua vida e depois de conversar com elas após a recuperação daquele acidente tão grave elas me disseram que, poxa Romildo, eu poderia ter feito diferente se eu tivesse seguido as recomendações de segurança se eu não tivesse tido pressa, se eu não tivesse menosprezado e acreditado que eu sabia fazer aquilo de forma que eu não me machucaria. Eu vi pessoas que perderam o braço e depois não conseguiram se recuperar. É, essa pessoa, ela passou por todos os, os programas de recuperação pós-acidente, reabilitação, tratamento com psicólogo, com psiquiatra, mas não foi suficiente. A sua esposa não aguentou a barra pesada, porque esse marido ficou em casa e ele com mau humor, com tudo que tinha acontecido com ele, então ficou um clima muito pesado e a esposa não suportou e o deixou. E levou sua filha. Então ele ficou sem o emprego, sem o seu braço. Porque ele, na realidade, aposentou por invalidez e aí fica, não é a mesma coisa quando você está é, trabalhando. Perdeu a esposa... E de vez em quando via sua filha. Então a sua vida foi radicalmente mudada por alguns segundos de vacilo, por algumas, por uma questão de não obedecer uma regra. E essa pessoa muitas vezes é, me diz: Romildo, eu pensei assim, eu vou fazer conforme o procedimento, mas ah, não, não vou não. Eu vou fazer do meu jeito que vai dar certo e não deu. Então é, eu queria alertar você para que você siga procedimentos para que você verifique com a ma melhor maneira de fazer aquilo que você está fazendo. Romildo, mas aí eu vou ficar que não um robô bitolado. Não, não tem nada a ver, você vai ser um cara precavido. Você precisa disso para sobreviver e para manter a sua integridade física. Isso que é importante. Já pensou você sem um membro importante do seu corpo? Sem um dedo, sem uma mão, sem um braço? É, ser uma perna, gente, isso é complicado demais. É, não, não é assim, ah, as coisas só acontecem com outras pessoas, isso não é verdade. Então eu quero incentivar você, faça segurança. Fazer segurança é fazer certo, é diminuir a quantidade de desvios que você comete. O que, que são desvios? São falhas de procedimento, aonde eu não cumpro uma regra que existe. Poxa, pensa assim, se essa regra existe, tenta entender porque ela existe. Não é à toa que ela foi colocada. Eu só consigo cumprir alguma coisa quando eu sei o porquê daquilo. Por que essa linha aqui é tracejada? Ah, porque eu posso passar de um lado para o outro com o meu carro. Por que ela é contínua? Porque eu não posso. Ah, porque a cor da faixa é amarela e agora é branca. É porque uma diz que só tem sentido, só tem fluxo num sentido, e outra diz que tem carro que vem de lá para cá. Eu preciso entender essas coisas para poder cumprir. Tá bom? Então quero deixar esse incentivo para você e que você pense nisso. Tudo que eu faço hoje vai ter uma consequência amanhã, boa ou ruim. Eu que decido. Segurança é assim que se faz e nós fazemos.